alguns dos principais Reis de Númenor que devem aparecer na série do Amazon Prime Video. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre cinco Reis de Númenor, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 Confira a playlist própria da série Lothron Prime aqui no TT. O primeiro de nossa lista é Tar Elendil, que foi o quarto rei de Númenor. Ficou conhecido por seu amor em fazer livros a partir das lendas e tradições que adquiriu de seu avô Vardamir. Tar Elendil, que não deve ser confundido com Elendil, pai de Isildur e Anarion, deve aparecer na série pois foi durante o seu reinado que Ventur, capitão dos navios do rei, tornou-se o primeiro Númenóreano a retornar para a Terra-média. Em 600 da Segunda Era, Ventur chegou aos Portos Cinzentos e lá conheceu Gil-galad, Alto Rei dos Noldor. Outro fato digno de nota é que Silmarien era filha de Tar-Elendil. O filho de Silmarien, Valendil, tornou-se o primeiro Senhor de Andúni, aquele importante ramo da família real do qual descende Aragorn, sobre o qual falamos lá no TT número 397. Tar-Elendil passou o Anel de Barahir para Silmarin, o qual foi passado de geração a geração até chegar em Aragorn, como vimos lá no TT número 116, sobre os legados da casa de Isildur. O segundo de nossa lista é quase certo que vai aparecer, de tão importante que foi. Estamos falando de Tar Aldarion, o sexto rei de Númenor. Ainda vai ter um vídeo próprio de Aldarion aqui no TT, mas enquanto isso, podemos adiantar que ele foi o que alcançou maiores conquistas marítimas em Númenor. Seu amor pelo mar e os dias de explorador começaram bem antes de se tornar rei. Aldarion fundou a Guilda dos Aventureiros, que fez inúmeras viagens à Terra-média e estabeleceu amizade com Gil-galad em Lindon. O amor pelo mar foi um grande obstáculo no casamento de Aldarion e Erendis, que por longos períodos sofria a ausência do marido. Tar Aldarion só teve uma filha-mulher, Ancalime, e por isso ele alterou a Lei de Sucessão de Númenor. Agora, a filha-mulher poderia assumir o trono. Assim, Tar-Ancalime foi a primeira rainha governante de Númenor. No terceiro lugar da lista, temos Tar-Minastir, o 11 primeiro rei de Númenor. A importância de seu governo é que foi nesse período que Sauron invadiu Eriador e Eregion caiu as forças de Mordor sitiaram Valfenda, e o oeste da Terra-média quase caiu sob o domínio completo de Sauron. Até que Minastir enviou uma frota sob comando de Kyriathur, que venceu as tropas de Sauron na Batalha do Guathló. Sauron teve que fugir para Mordor, e por volta de 1800 da Segunda Era, os Númenóreanos começaram a estabelecer assentamentos permanentes na Terra-média. Tar-Minastir é considerado um dos últimos Reis Bons de Númenor. O quarto da lista é Tar-Athanamir, o 14 quarto Rei de Númenor. Foi o primeiro que governou desde que assumiu até a morte, sem ter abdicado o cetro para seu herdeiro. Tar-Athanamir foi um dos mais poderosos e famosos Reis de Númenor, mas também um dos mais orgulhosos e gananciosos. Em seu tempo, os Númenóreanos fizeram fortalezas na Terra-média e mantiveram seus habitantes em servidão, pagando tributos. Foi por esse período em que se começou a falar abertamente contra a proibição dos Valar, e o povo começou a se dividir entre os fiéis e os homens do rei. O reinado de Tar-Atanamir é considerado o apogeu do poderio Númenóreano, mas também o início de seu declínio. O último de nossa lista é Tar-Palantir, o 24 quarto rei de Númenor. Ao contrário de seu pai, Palantir era amigo dos Elfos, por influência da mãe, e buscou reparar os atos de seus antecessores. O dom de profecia que possuía Tar-Palantir lhe revelou que, quando a Árvore Branca perecesse, então a Aliagem dos Reis chegaria ao fim. Por isso, voltou a cuidar dela, e observar as antigas tradições religiosas. Mas, apesar da boa vontade de Tar Palantir, os Valar não responderam, e os Rebeldes ainda eram a maioria. Sua filha era Myriel, que casou-se com o usurpador Ar-Pharazon, sobre o qual falamos lá no TT número 583. Então é isso, pessoal! Existem outros Reis de Númenor que podem aparecer na série,